fazer o nosso peitoral classique. É rápido e fácil de fazer, tá? O que, que a gente vai precisar? Vai precisar de fecho, tá? Esse fecho de bolsa aqui. Aqui eu tô fazendo o tamanho 3. Então, pro tamanho 3, 2, 4, até o 5, eu uso esse de 25, tá? Depois a gente aumenta, tá? Pra 30. A, a gente vai usar passador, um passador, Tá? E vai usar meia argola, tá? Quando vocês comprarem meia argola, vocês olhem se ela é soldada, tá? Na segurança, tá bom? Também vamos usar fita de bolsa, né? Fita. Uma vez dobrado, ok? A gente vai usar também esse molde aqui, que é de fita de bolsa, tá? A gente vai cortar uma delas, a gente corta dobrado, e a outra a gente corra, corta sem dobra, tá? Esse molde aqui você vai cortar duas vezes, uma vez o tecido principal. Aqui eu tô usando esse aqui, aquele camurça de sofá, tá? Camurça de sofá. E pro forro a gente tá usando esse tecido aqui, que eles chamam a telinha de forro de jaqueta, né? Isso é o nome que me passaram lá no, no loja de tecido, tá? Camurça de sofá e telinha ou de jaqueta, tá? Então a gente vai cortar um em cada vez, tá? Um, então a gente vai cortar um no tecido e o outro no tecido, duas vezes. Esse é a mesma coisa, tá? Cortar duas vezes, um no tecido e outro no outro. Mas você pode estar tá fazendo com tricoline, pode estar tá fazendo com outros tecidos, tá? Aqui eu achei melhor fazer assim. Você pode também tá fazendo com a tecido normal aí, tricoline, tudo certinho, duas vezes tricoline. E colocar no meio, colocar uma manta acrílica, né? A manta R1 pra ficar firminho, pra ficar bonito, tá? Eu vou fazer assim mesmo, sem manta. Tá? Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar aqui as nossas costas vamos fazer um pique bem no meio tá? aqui é o meio vamos pegar Então, a gente vai pegar essa parte que a gente cortou ela dobrada, tá? Essa parte vai aqui no meio, tá? Vamos pegar a nossa argola, colocar aqui. Bem no meio aqui a gente vai pregar, tá? E aqui a gente vai encosturando costurando a mesma coisa, tá? Assim, vamos pegar o forro. Tá, o forro e vamos costurar aqui o forro. Tá, vamos costurar o forro, deixar só aqui essas duas partes aqui sem costura. Que é onde a gente vai virar a nossa peça, tá bom. estudando Aqui a gente faz pique, aqui a gente faz pique, tá? E aqui, a gente vira a nossa peça. Então, tá aqui, olha só. Reserva, tá? Vamos pegar a outra parte. Esse direito com direito você pode passar. Você pode tá fazendo pra menina também, tá? Essa peça. E aqui a gente vai passar uma costura aqui, aqui por tudo, tá? Vamos só deixar aqui, como a gente fez no outro, aqui no zoom, para virar a peça, tá? Vai deixar aqui também aberto, tá? Pra gente tá colocando as nossas as nossas fitas ali. Vamos fazer piques. Agora, vamos virar a nossa peça. Ficou assim. Agora, vamos preparar o nosso, a nossa fita aqui. Aqui, a gente dá uma dobrinha pra dentro. aqui a gente já colocou aqui. Aqui a gente vai pegar o nosso passador, colocar aqui na ponta, tá? Colocamos na ponta, vamos dar um uma costura aqui, tá? costura aqui. Ó. Fez a costura aqui. Aí agora a gente vai colocar aqui, tá? Né? Ó. Aqui. Aqui. aqui. aqui. E aqui Esse peitoral aqui, ele dá por três e por quatro, tá? Aí, agora aqui. No nosso molde, tem uma marcação. Até aqui você tem que dobrar. Então, você faz essa marcação ali. onde você tem que dobrar, tá? Aí, você vai passar uma costura aqui. Prendendo aqui. Bora lá. aqui, a gente vem e vai prender aqui, dobra pra dentro aqui um pouquinho, pra dar acabamento, e aqui você vai colocar essa parte ali, tá? Bem firme, e passa uma costura também. Então, ficou assim, ó. Agora, a gente vai fazer um três ponto aqui, tá? Ó. Vou pegar o três ponto desde aqui. E a gente vai fazer um três ponto aqui. A gente vai fazer um três ponto certinho. Ó. Aqui, a gente... Faz uma costura aqui, ó, assim. E vem pré -espontando. Aqui. aqui. A gente sai. Assim, tá? Então, a parte da frente aqui a gente já presspontou Agora aqui, a gente vai abrir aqui pra ficar mais fácil, tá? Aqui a gente... Faz uma dobrinha aqui pra dentro, pra dar acabamento, ok? E vai pegar essa parte aqui e embutir aqui dentro, tá? Tá? Depois a gente faz um reforço aqui, porque aqui tá bem reforçado, né? Pra não desmanchar, depois a gente faz um reforço. E a mesma coisa aqui, tá? Ó, colocamos aqui uma dobrinha aqui pra dar acabamento. E pegamos aqui essa parte aqui colocamos aqui pra dentro, Tá? Agora, a gente vem pré essa parte aqui da frente, né? E vamos dar reforço em todas as costuras aqui. Primeiro, a gente vai... Eu gosto de virar assim, uma vez. Vamos despontar Aqui, a gente desce. Dar aquele reforço que eu falei pra vocês. E aqui a gente vem pra a gente desce de novo, dá mais um reforço aqui. Aqui a gente vai subindo, espontando. Você pode fazer para menina, só usar cores de menina. curso O nosso peitoral tá pronto tamanho 3 e 4 tamanho 3 com regulador né mas ele se transforma no 4 então é uma uma peça que você consegue atender mais tamanhos tá ficou pronto aqui você faz uma uma guia né e aqui você aumenta diminui conforme o tamanho do teu pet, ó, você consegue aumentar, consegue diminuir, ok? Então, é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, amei o resultado, ah, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso, bora fazer roupinhas pet, bora aproveitar aí pra ganhar dinheiro, gente, tá? Bora aproveitar esse... Nosso mercado é um mercado que não para de crescer, não existe crise no mercado pet, então só depende de nós, depende da gente, né? Então, bora trabalhar aí, tá bom? Ah, eu gosto sempre de deixar esse aqui mais pra frente assim, tá? Mas aí fica a critério de vocês, tá? Mas eu não gosto de deixar do lado pra não machucar, então eu gosto de deixar mais aqui na frente, mas fica a critério de vocês, tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Fique com Deus. Eu amo muito vocês. Beijos, beijos, beijos. Tchau.